Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal do livro O Hobbit Anotado, lançado pela editora HarperCollins Brasil. Esse é o guia mais completo e detalhado de uma das aventuras mais famosas de fantasia. Chegou aqui em bolsão, em um pacote enviado pela editora HarperCollins Brasil, esse livro maravilhoso, O Hobbit Anotado. Ele contém O Hobbit e as fascinantes anotações e todo o estudo detalhado de Douglas A. Anderson sobre essa obra de Tolkien. Douglas Anderson é um tolkienista americano que escreveu e editou vários livros relacionados às obras de Tolkien inclusive em coautoria com outros Tolkienistas como Verlyn Flieger e Michael Draught. Em O Hobbit Anotado, além das anotações de Douglas Anderson, encontramos muitas ilustrações do próprio Tolkien e ilustrações de diversos artistas. Também encontramos poemas inéditos, curiosidades e detalhes das revisões feitas por Tolkien na primeira versão do texto publicado. As minhas primeiras impressões foram que Douglas Anderson fez um levantamento de tudo que se pode saber sobre O Hobbit. Cada detalhe, curiosidade, evolução da criação da obra, as críticas da época e muito mais acompanhando essa aventura fantástica. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí. Clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, galera, abrir esse pacote diretamente da HarperCollins Brasil. Acho que tá fácil aqui. Acho que é só abrir essa parte aqui e já era. Vamos ver. Aquele modo ogro. Básico. Vou tirar os grampos aqui, né? Vocês estão prontos. Olha só, já veio de frente já. Que coisa linda. Uau! Muito bonito mesmo. Já vou abrir aqui, tirar esse plastiquinho aqui. Ah, tem uma folguinha aqui, ó. Já um pequeno rasgo fica mais fácil a nossa galera ele é grande hein caramba olha que lindo vamos ver aqui a parte da frente olha esse verniz que top lombada aqui vocês verem melhor parte de trás ele é tão grande que tá difícil até de enquadrar aqui na câmera a câmera tá até distante mas tá difícil capa dura vamos abri-lo aqui uau que coisa linda galera fizeram nessa guarda aqui uma mistura das artes de tolkien aqui é né? um Quase que um painel das artes do Tolkien para o Hobbit. Continua aqui. É legal que eu acho que não se repetem as artes. Muito lindo. Hobbit anotado. Olha só. Um retrato... De J.R.R. Tolkien Provavelmente tirado por Elliot And Fry em Londres No dia 27 de outubro de 1937 Aqui ó Um mês, um pouquinho mais de um mês Após o lançamento de O Hobbit Então só para vocês verem Mais ou menos é, Como estava Tolkien né, Fisicamente na época do lançamento Do Hobbit Tradução aqui do texto Meu amigo Reinaldo José Lopes né, grande amigo, mentor, faz parte da equipe aqui do canal, tradução das notas é do Guilherme Massafera só uma observação que o Reinaldo fez a tradução das outras edições de O Hobbit né? possivelmente reutilizaram aquela tradução as outras traduções né, nesse livro aqui com as ilustrações do próprio Tolkien anotado por Douglas A. Anderson aqui a gente também pode ver a revisão tá galera, isso aqui também gostaria de, de notar, deixa eu colocar um pouco mais próximo aqui, essa revisão do Gabriel Brum, né? também grande amigo aqui do canal, um dos tradutores, é, está dentro do conselho de tradução. O Eric Carvalho, outro grande amigo, mentor aqui do canal, né? é, também fez a revisão. E a Daniela Vilarinho, tá? é a diagramação da Sônia Petkovi, e a capa do Alexandre Azevedo, que sempre está trabalhando aí na, na capa, é, na, no projeto gráfico dos livros do Tolkien, dessas edições da Collins. Olha só, tem algumas notinhas aqui. Vou mostrar o sumário para vocês darem uma olhada. Então, seguem os capítulos do Hobbit, normalmente, com as anotações, né? Faço a segunda edição. Vou arrumar aqui para vocês. Opa. Tem a introdução. Só lembrando aqui que a folha amarelada, tá? Acredito que é pólen soft. Deixa eu dar uma olhada no final. Já pular aqui. É isso mesmo. É pólen 80 gramas, tá? Só para Confirmar aqui eu tenho algumas fotos, ilustrações, anotações do próprio Tolkien. Aqui é muito material extra, é muita coisa, muita curiosidade. Ó, começando aqui só para vocês terem uma ideia como que funciona. O Hobbit anotado, é muita gente tem dúvida começar aqui mostrando vai uma festa inesperada então vocês podem ver que do lado aqui do lado esquerdo tem o capítulo tem o, o, o texto né normal do Hobbit e do lado direito vocês podem ver que tem as anotações né? então conforme a tem as marcações aqui por exemplo tem uma marcação aqui número 1. vou mostrar aqui para vocês. E você vai poder ver a nota, a referência aqui do lado, número 1. Aqui embaixo tem o número 2. E a nota está aqui do lado. Então você consegue ler o texto do Hobbit normal. Se você quiser ignorar as notas, você pode ignorar também. Então vai ter o texto original aqui do Hobbit, a tradução, tudo certinho. Mas tem esse lado de anotação aqui, né? das anotações na verdade agora ficou do lado esquerdo então o texto fica aqui no meio né o lado esquerdo o lado direito são as notas que você já confere na hora né e vão intercalando algumas ilustrações algumas coisas algumas curiosidades né olha só que legal tem ilustrações de vários e vários artistas né, já conhecidos aí do meio Tolkien, né? Inclusive tem do, do Alan Lee, tem do Ted Nesmith, John Hall. Muitos desenhos também, ilustrações do próprio Tolkien, né? Vou dar uma passada aqui para vocês. Algumas ilustrações do Tolkien, algumas inspirações também. Já vi ali algumas fotos de montanhas, né? Ah, só para mostrar, já chega no fitilho. Olha só, também tem ilustra ilustrações coloridas, tá? Então, muita gente perguntou se só tinha ilustração em preto e branco, mas nessa área aqui colorida, o papel muda, né? Já não é o pólen, né? Olha a arte da sobrecapa aqui, ó, original, da edição de 1937. Mais rascunhos, né? Mais desenhos, ilustrações aqui. Versões antigas, né? Do mapa. Ilustrações de outros artistas. Olha aqui, ó, do Alan Lee. Galera, que edição linda, que edição maravilhosa mesmo, né? Muito, muito linda mesmo e termina com a mesma guarda do começo. Muito lindo mesmo. Amei demais. Vocês perceberam que eu amei esse livro aqui, né? Até me esqueci de falar do fitilho amarelo. O livro ficou impecável, é uma edição de luxo, capa dura, mantendo o padrão da editora. Mas olha só quem tá aparecendo aqui. O Gandalf do like, então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Eu já estou lendo e me deliciando com tanto material, com tanta coisa interessante sobre O Hobbit. Sério, galera, esse livro aqui me surpreendeu. Se você quiser adquirir este livro, na descrição está o link da loja do bolseiro, e além de ganhar um marcador exclusivo do bolseiro, o livro é acompanhado por este lindo pôster também exclusivo do canal. Olha que coisa linda esse pôster do Gandalf. Comprando conosco você ajudará muito ao canal. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Mas espera aí, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios